Panorâmica, né? que é panorâmica aqui. Fala alguma coisa, Reli? Fala alguma coisa aqui pra... Não não, agora sem ar, assim, né? é, Que é. Brasil que você quer pro futuro, Reli? É. Ah, é, Pô, né? <risos> meu olho é foda, de hora assim dá pra tirar de repente. Não né? dá pra tirar não? Não, dá pra tirar de repente. Sim. Mas assim, você olhando essa imagem panorâmica tão linda da Floresta Amazônica, uma das últimas reservas do estado de Rondônia, onde existe índios isolados e que está sofrendo ataques de todas as bordas. O que, que você tem a dizer sobre isso? O Brasil que quero para o futuro é que isso aqui continue sendo preservado, né? Não só para os índios, mas para toda a população do entorno que é beneficiada com essa proteção dessa terra indígena aqui. Sem, sem contar que aqui é um, o berço das águas é do estado de Rondônia, fim. né? Os novos principais, né, é, é, as bacias de, de Rondônia, se formam aqui dentro dessa terra indígena aqui. Ela nasce aqui e se corre para as bordas. Né? 18% da população de Rondônia é bacia água, é proveniente da terra indígena, água potável. Beleza, então.